Ah, senhores, sejamos todos bem-vindos, boa noite, boa noite Silvio, boa noite Mauro, boa noite Luiz, tudo bem? Boa noite. Todos. Boa noite, amigos. Muito boa noite. Boa noite, boa noite a todos. O Joaquim tá diferente hoje, né? Pois então, o Joaquim pegou, perdeu um pouquinho de cabelo, pegou um pouquinho mais de é, sol cara. hoje, tá? Mais bonito, é mais bonito, mais bonito né? Mais... <risos> Silvio, nosso irmão, nosso do, da Sociedade Espírita Allan Kardec, que está aqui representando a casa na noite de hoje, substituição ao Joaquim, que estava com outro, outro evento. Seja muitíssimo bem-vindo, Silvio. Obrigado. Obrigado a todos. É um prazer estar com vocês. Muito Pessoal, chegando ali, Luiz, então papai está ali já, o seu Cláudio já está conectado, a Roseli também, boa noite a todos, a Patrícia Franco aí, a sobrinha, uhum. e a Lígia está conosco aí também, boa noite Lígia, Celestino deve estar com ela lá, né? Com certeza. Vamos ver o que ela responde para nós depois. Isso. Então tá bom, vamos dar início então à atividade da noite. E vamos para os nossos recadinhos aí. Luiz, como Não, estamos? É uhum. Estamos com as atividades presenciais por, por hora, somente às quartas-feiras, né? grupo de estudo com o passe ao final, das, grupo de estudo às 19h30 às 20h15, e às 20h15 o passe, o fluiterapia Iremos com as atividades presenciais até dia... É, Dia, 20, dia 15 de dezembro, né, que é a quarta-feira antes da semana do Natal, daí a gente interrompe o grupo de estudos e retorna na primeira semana de fevereiro, né, dentro do cenário atual da pandemia, né? sempre observando como é que a é pandemia se comporta. Legal, mas as atividades aqui do domingo à noite não param, né, Luiz? Não, as atividades aqui virtuais, elas seguem sem interrupção, e na virada do ano, começo de janeiro, não tem interrupção, todos os domingos estaremos aqui. Dia 25, dia 1 estaremos aqui, né? Dia 25 e dia 1º? É 25? Ah, não, é 26, né? 26, é, 26, 26, 26 e dia 2, né? Isso, Isso 26, 26 dia 2, né? Então, estaremos, aqui. E dois, estaremos aqui, né? Sem recesso uhum. na atividade online, né? Seguiremos com as palestras normalmente. Perfeito, então, isso mesmo. Silvio, e Silvio, o SEAC, Silvio, conta para nós aí. A Sociedade Espírita Allan Kardec permanece como, como está, conforme anunciamos, né? O Joaquim anunciou na semana passada. É, estamos na expectativa de retornar atividades presenciais pouco a pouco, com a exposição de segundas-feiras, no dia é, 17 de janeiro. Aí aí nós vamos fazer um três palestras é, caseiras, né, com entre nós, e para a gente ir observando a evolução dos nossos trabalhos, a presença das pessoas, organizar bem a casa, para depois dar sequência, é, Deus queira, né, com as atividades normais de sempre. Legal, então tá bom. Tivemos aí mais um boa noite da GELACI e a mamãe aí mandando um grande abraço para o querido Mauro aí, prazer em revê-lo, Mauro. Tá nossa sala, está lá. Um abraço também, querida. Então tá bom. Bom, vamos, dando, dando continuidade aqui, o Silvio então vai fazer a leitura preparatória, na sequência faça prece, e o Luiz, então, traz aí o nosso colaborador da noite. Vou compartilhar com todos. Ó, a já respondeu. Estamos juntos, Cláudio. Então, tá bom. Vamos lá, Silvio. Vou colocar na tela aqui. Tá na tela, Silvio, para todo mundo acompanhar. A leitura tá contigo. Boa noite, então, a todos os irmãos que nos acompanham. É, mensagem do livro Fonte Viva, pelo Espírito Emmanuel. Mensagem intitulada Na Pregação Eu, de muito boa vontade, gastarei e me deixarei gastar pelas vossas almas, ainda que amando-vos cada vez mais, seja menos amado. Paulo, em Coríntios, capítulo 12, versículo 15. Há numerosos companheiros da pregação salvacionista que, de bom grado, se elevam a tribunas douradas discorrendo preciosamente sobre os méritos da bondade e da fé. Mas, se convidados a contribuir nas boas obras, sentem-se feridos na bolsa e recuam apressados sobre disparatadas alegações. Impedimentos mil lhes proíbem o exercício da caridade e afastam-se para diferentes setores, onde a boa doutrina lhes não constitua incômodo a vida calma. Efetivamente, no entanto, na prática legítima do evangelho, não nos cabe apenas gastar o que temos, mas também dar do que somos. Não, basta, não basta derramar o cofre e solucionar questões ligadas à experiência do corpo. É imprescindível... Darmo-nos, através do suor da colaboração e do esforço espontâneo na solidariedade, para atender substancialmente as nossas obrigações primárias à frente do Cristo. Quem, de algum modo, não se empenha a benefício dos companheiros, apenas conhece as lições do alto nos círculos da palavra. Muita gente espera o amor alheio, a fim de amar quando tal atitude somente significa dilação nos empreendimentos santificadores que nos competem. Quem ajuda e sofre por devoção à boa nova recolhe suprimentos celestes de força para agir no progresso geral. Lembremos-nos de que Jesus não só cedeu em favor de todos, quanto poderia reter em seu próprio benefício, mas igualmente, fez a doação de si mesmo pela elevação comum. Pregadores que não gastam e nem se tornam pelo engrandecimento das ideias redentoras do cristianismo são orquídeas do evangelho sobre o apoio problemático das possibilidades alheias. Mas aquele que ensina e exemplifica, aprendendo a sacrificar-se pelo erguimento de todos, é a árvore robusta do eterno bem, manifestando o Senhor no solo rico da verdadeira fraternidade. É assim seja. É assim seja. Então, seguimos aí com os pensamentos elevados, agradecendo ao Pai a oportunidade de estarmos aqui presentes, oportunidades da vida. E agradecemos a espiritualidade amiga, que nos acompanha e nos ampara em todos os momentos. Pedimos a benção então para dar início a essa atividade da noite e que possamos levar conosco esse sentimento de alegria, de bondade, de amor e de esperança aos nossos companheiros e amigos que nos rodeiam pela semana que há de por vir, que assim seja. Que assim seja. <risos> Um boa noite, meus irmãos, a todos que estão conectados com a gente nesse momento. Nós temos a alegria de receber nosso irmão Mauro aqui conosco. Mauro é um colaborador da Sociedade Espírita de Joinville. Já esteve conosco em outras oportunidades, tanto presencialmente quanto no virtual, aqui com as nossas palestras. E hoje o Mauro nos falará sobre o tema Ama, Trabalha, Espera e Perdoa. Mauro, meu querido, a palavra está contigo. Boa noite, queridos amigos, que a paz de Jesus esteja com todos. Em primeiro lugar, a alegria muito grande de estar aqui com esses amigos que já há 19 anos nos conhecemos. Quando começamos com as atividades uh, lá no Morro do Amaral, né? então conhecemos o Luiz, o Cláudio, depois veio o Silvio, enfim, são amigos muito queridos, que fazem parte da nossa família espírita, da nossa família espiritual. Eu me sinto muito agraciado em estar sempre junto com eles. Bem, mas vamos ao, ao tema da noite. Antes de tudo, eu gostaria que todos nós parássemos um instante para pensar ou refletir sobre o seguinte. O que é felicidade? É estar feliz, só. Uhum. Quer dizer, Cláudio, o que você acha que é felicidade? É estar, estar de bem, né? Estar, estar feliz, estar se sentindo de bem com a vida, né? Ter um sentimento bom aqui dentro. Eu acho que é por aí. Uhum. Mas alguém gostaria de contribuir? Cílio, Luiz. Eu, para mim, hoje, felicidade é estar aqui com vocês. Olha, que legal. Vocês, é, e estar com saúde, ter uma oportunidade de uma nova existência, de novos aprendizados, e estar à disposição né, das pessoas, do Mestre Jesus, para dentro da das nossas possibilidades, das nossas capacidades de fazer o bem sempre que possível. Muito bom. É, eu, tá, eu até dei uma risada, Mauro, porque hoje eu estava assistindo um vídeo do Raul Teixeira em que ele falava sobre felicidade, e eu sigo uma geriatra no Instagram e ela perguntava, perguntou o que era felicidade também, e hoje tu chega e pergunta de novo seja você já tem uma felicidade... <risos> Está muito... tá no ar, né? Está no ar, está no ar. E felicidade, para mim, é você fazer o teu melhor a cada dia, poder entregar o teu melhor a cada dia, dentro do que tu das suas possibilidades, e ficar, estar em paz com a tua consciência. Muito bem, eu acho que a contribuição dos três foi valiosíssima, porque é, cada um, da sua forma... Express, expressou uma pequena parte da resposta que os Espíritos dão a Allan Kardec na, prim, na primeira pergunta, se não me engano é 600 e pouco, não lembro exatamente o número, mas a primeira pergunta que está no capítulo 1, da terceira parte do livro dos Espíritos, a respeito da lei natural. Kardec pergunta o que é a lei natural... E eles respondem em poucas palavras que a lei natural é, A lei que nos conduz e que, é, e que nós somos felizes A nossa felicidade está ligada enquanto nós é, Nos aproximamos da lei natural e que nos tornamos infelizes À medida em que a gente se afasta dela E a lei natural, né, ela promana, aí Kardec faz todo um trabalho a respeito da, da lei natural, e a lei natural promana da lei de amor, justiça e caridade. A lei de amor, justiça e caridade é a lei que gera todas as outras leis e que governam O universo seja no plano nos planos materiais como também no plano espiritual, tanto é verdade que nós encontramos na própria lei de Moisés o imperativo de amar logo no primeiro mandamento: amarás a teu de... amarás a Deus sobre todas as coisas e que Jesus aqui Jesus eh, adiciona mais um mandamento. E ao próximo como a ti mesmo. Ou seja, nos dizendo que a lei de amor, o amor em si, é o que rege e o que conduz o universo em todos os seus aspectos. Ele se derrama ou se divide depois em tantas outras leis, quantas necessárias, para conduzir eh, todos os seres aquilo que cada um está destinado de uma forma equilibrada, dentro da lei natural. E à medida que nós nos afastamos dessa lei, nós nos afastamos da nossa própria felicidade. Não é tão simples, talvez não seja tão simples assim da gente compreender ainda, mas pouco a pouco nós vamos, nós vamos percebendo essa a importância de amar. E no que diz respeito a amar, sem dúvida alguma nós encontramos, no Evangelho segundo o Espiritismo, está expostas assim, um trecho da carta de Paulo aos Coríntios, onde ele fala sobre amor. E um trecho desse, dessa carta, ele diz o seguinte: a caridade é paciente, é branda, é benfazeja, a caridade não é injubilosa, não é temerária, nem precipitada. Não se enche de orgulho, não é desdenhosa, não cuida de seus interesses, não se agasta, nem se azeda com coisa alguma. Não suspeita mal, não se rejubila com a injustiça, mas se rejubila com a verdade. Tudo suporta, tudo crê, tudo espera, tudo sofre. Até parece que esse grande apóstolo, dos apóstolos dos gentios, é, nunca sentiu algo diferente disso que ele está descrevendo nesse último trecho. Ou seja, não suspeita mal, não se, não se rejubila com a injustiça, mas se rejubila com a verdade. Na realidade, ele experimentou todo o contrário disso. Mas mesmo quando ele se converteu ao evangelho de Jesus, ele teve inicialmente as suas dificuldades. Dificuldades exatamente nesse aspecto. Ele se magoou, ele foi humilhado, ele se sentiu perdido e num determinado momento ele também tinha dúvida no que fazer. Quando então lhe aparece Estevão e Abigail, Estevão que foi nós podemos dizer, foi o primeiro mártir do cristianismo, mártir promovido a mártir justamente pelo próprio Paulo, e Abigail, a sua noiva amada, os dois já no plano espiritual. Bem, mas eu não vou contar exatamente o que aconteceu é, entre eles, porque isso está muito bem descrito no livro Paulo Estevam, de Emmanuel, no capítulo terceiro da segunda parte desse livro. Então, eu convido os amigos a procurar, a ler esse livro, porque é, sem dúvida alguma, talvez o maior romance espírita, o maior romance mediúnico, que vem trazer para nós ensinamentos incalculáveis. E entre esses ensinamentos, exatamente a receita que Abigail dá ao próprio Paulo, naquele momento ainda Saulo de Tarso ama, trabalha, espera e perdoa. Eu também não vou contar o que ela disse para ele, mas, sem dúvida alguma, essa receita é a receita que pode fazer com que todos nós venhamos a nos aproximar cada vez mais com a lei natural. E ela começa exatamente com dizendo a Saulo, ama. No momento em que você se sentir perdido, no momento em que eh, as angústias tomam conta de você, o amor deve ser o primeiro exercício, assim como está na lei. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. A própria espiritualidade passou esse mandamento a Moisés como sendo o primeiro de todos os mandamentos. Por quê? Porque tudo inicia no amor e tudo termina no amor. Então, voltando ao Paulo, as derrotas do Paulo nas suas primeiras tarefas com Jesus trazem para ele algumas dificuldades, como a rejeição dos dos antigos companheiros do sinédrio, o escárnio, as desconfianças, as ameaças. E quem de nós, em nosso dia a dia, não passa também por isso? E talvez a gente também faça os outros passarem, né? O fato é que a Terra é uma escola abençoada de treinamento intensivo para nós que somos espíritos imortais e que todos nós, Devemos compreender que estamos a caminho da luz. E o roteiro que Abigail estabelece para o Saulo ou Paulo é um roteiro que todos nós podemos seguir com sucesso. Todos nós temos as nossas primeiras as nossas primeiras lutas e principalmente lutas íntimas lutas íntimas que muitas vezes nos assustam um pouco e fazem com que a gente dê um passo atrás. No entanto, quando nós meditamos sobre esse ensinamento, nós vamos pouco a pouco perceber que não é impossível e que todos nós vamos chegar lá. Ama. O amor é meio e fim. Como assim o amor é meio e fim? Nós não podemos dizer que ainda o que já amamos de uma forma tão espontânea, tão alegre como deve ser o amor em sua essência. Nós ainda nos agradamos e dizemos que amamos as pessoas melhor quando elas nos agradam. Nós amamos as coisas que nos agradam não é exatamente o amor proposto por Abigail. E nem mesmo o amor proposto pela espiritualidade. No entanto, esse esforço de amar, de exercitar o amor, é que vai, pouco a pouco, fazendo com que a gente se candidate a desenvolver o verdadeiro sentimento do amor. Quanto tempo vai levar? A gente não sabe, porque, claro, depende do nosso estágio evolutivo, de começar a compreender. Mas é o próprio amor, essa lei de amor e caridade, que vai, pouco a pouco, nos conduzindo e nos tornando candidatos a amar seriamente à medida em que nós nos esforçarmos. A princípio, para compreender o nosso semelhante observar deles, não tanto os defeitos como a gente faz, mas começar a observar as qualidades, pequenas qualidades, que sejam ínfimas, não importa. À medida que a nossa atenção vai se fixando naquilo que o nosso semelhante traz de bom, produtivo, o nosso sentimento começa a mudar. A gente percebe que, então, essa rejeição que às vezes nós temos por alguém, acaba não sendo tão forte assim. E o nosso íntimo vai, pouco a pouco, se modificando, mesmo porque nós vamos compreendendo que nós também temos nossas, nossas imperfeições, tanto quanto aquele nosso irmão. Então é um exercício que nós vamos pouco a pouco desenvolvendo para que os nossos sentimentos mais nobres possam se de, se desenvolver. Até que um dia a gente possa chegar ao ponto de amar os próprios inimigos como Jesus nos ensinou. No próprio evangelho lá Kardec nos diz que não é tão simples assim amar os inimigos, mas que podemos começar a retribuir o mal com o bem isso vai fazer com que nós mesmos possamos, pouco a pouco, nos desmaterializar nesse aspecto, aprimorar os nossos sentimentos. A tolerância é, portanto, o primeiro passo. Mas como fazer com que isso se torne mais produtivo? Então, a espiritualidade, ou melhor, Deus nos deu... Uma ferramenta extraordinária para que a gente possa estar de braço dado com o nosso semelhante. E a Abigail não tem dúvida. Ela diz a Paulo, trabalha. O trabalho é a essência do nosso desenvolvimento. Seja qual for o trabalho. Eu trabalho tanto no aspecto material a princípio para que possamos providenciar as nossas necessidades, enquanto estivermos presos ao plano terreno, precisamos trabalhar para sustentar a família, nós mesmos, precisamos trabalhar para poder desenvolver uma qualidade de vida melhor para todos, isso gera progresso e à medida que vamos trabalhando, e observando -os, os pequenos sucessos que a gente alcança, nos animamos, nos engrandecemos, e também um, a nossa intelectualidade, o nosso conhecimento se desenvolve, fazendo com que a capacidade de raciocinar nos aproxime cada vez mais da possibilidade de entender melhor as leis naturais. Entre elas a lei de amor. Mesmo porque o trabalho nos obriga a estar junto com outras pessoas que têm capacidades, têm conhecimentos diferentes com o nosso, a necessidade de somar esses conhecimentos e consequentemente aprender a conviver em comunidade. Comunidade essa que beneficia a todos, inclusive a nós. Nós vamos, a pouco, pouco a pouco, descobrir que não podemos viver sozinhos, que o outro é tão importante quanto a gente é. Embora o nosso esforço, muitas vezes, de nos isolarmos ou de achar que somos suficientes para nós mesmos, a própria vida nos empurra para isso, para que a gente descubra exatamente a participação do outro e as nossas necessidades. Nós vamos encontrar... Isso na questão 674 do livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta, a necessidade do trabalho é uma lei da natureza? E os Espíritos respondem, o trabalho é uma lei da natureza e por isso mesmo é uma necessidade. A civilização obriga o homem a trabalhar mais porque aumenta as suas necessidades e os seus prazeres. É verdade, muitas vezes a gente trabalha até mesmo para para poder atender até mesmo aqueles prazeres que poderiam ser desnecessários. Mas, no entanto, o trabalho no, nos desenvolve em vários aspectos, entre eles, nos tornamos produtivos. Ainda Kardec pergunta... Só devemos entender por trabalhos as ocupações materiais? Eles respondem não. O espírito também trabalha como o corpo. Toda ocupação útil é trabalho. E aí nós podemos meditar. O que é uma ocupação útil? Até onde o trabalho pode nos modificar? porque nós entendemos ainda assim, nós entendemos como trabalho, a maior parte das vezes, o trabalho braçal, o trabalho material. Mas quando nós meditamos, até mesmo sobre nós mesmos para nos conhecer, nós estamos trabalhando a nós mesmos. O nosso íntimo. Estamos nos conhecendo para que possamos nos modificar naquilo que é possível ser modificado. É claro, nós não vamos nos tornar santo do dia para a noite, mas à medida que nós meditamos sobre nós mesmos, esse é também um trabalho, um trabalho empreendido pelo Espírito, através do seu pensamento, da sua vontade. E a natureza nos ensina, porque todos os seres da natureza trabalham basta a gente sair lá no nosso jardinzinho ou basta abrir uma janela para poder perceber que todos os animaizinhos trabalham, as aves até mesmo aquelas bactérias ou aqueles vírus como o próprio coronavírus né? estão executando o seu trabalho tudo trabalha na natureza para que possa haver um desenvolvimento e um progresso. Um progresso que aos nossos olhos, um trabalho, melhor dizendo, que aos nossos olhos às vezes pode parecer destrutivo. Mas nós vamos ver, até mesmo na lei de destruição, que isso é trabalho. Porque é necessário destruir o que se torna desnecessário para que em seu lugar possa surgir o um novo. Se isso acontece na natureza, por que não deve acontecer? acontecer também no nosso íntimo, no nosso interior? Trabalhar para que o velho saia e o novo possa surgir. E eles nos dizem também isso, na questão 677, no finalzinho da resposta, quando Kardec pergunta por que a natureza provê por si mesmas a todas as necessidades dos animais, eles respondem, tudo trabalha na natureza, os animais trabalham como tu, mas o seu trabalho como a sua inteligência limitada aos cuidados da conservação. Eis porque entre eles o trabalho não conduz ao progresso, enquanto entre os homens tem um duplo objetivo, a conservação do corpo e o desenvolvimento do pensamento, que é também uma necessidade e que o eleva acima de si mesmo. Mas enquanto, sem o saberem, eles se entregam inteiramente a prover as suas necessidades materiais, são os agentes que colaboram nos desígnios do Criador. Seu trabalho não concorre menos para o objetivo final da natureza, embora muitas vezes não possais ver o seu resultado imediato. Isso que muitas vezes nos prende. Nós gostaríamos de ver o resultado imediato de todas as nossas ações e nosso trabalho. E às vezes isso não é possível. É, existe também uma uma história muito interessante do Divaldo Pereira Franco a respeito do Máscara de Ferro. Resumindo essa história, né, era um espírito obsessor dele, já de encarnações anteriores, e que havia jurado persegui-lo enquanto ele podia. Acontece que, com o trabalho beneficente de Divaldo, na mansão do caminho, um dia ele acolhe uma criança que foi abandonada da porta da instituição. Ele acolhe essa criança, uma menina, e de repente esse espírito se volta volta para ele e diz que não ia persegui-lo mais. Porque o espírito daquela criança tinha sido a mãe desse amigo espiritual que o Divaldo chamava de máscara de ferro, pelo fato de ter um semblante assim muito duro. Né? E olha só, por que essa modificação? Em virtude do trabalho, um trabalho espontâneo que o Divaldo desenvolve até hoje na Mação do Caminho, onde ele acolhe milhares e milhares de crianças através desse trabalho, sem ele perceber, ele conseguiu modificar o íntimo de alguém. Ele estava esperando por esse resultado? Não, os resultados acontecem no momento em que precisam acontecer. E nós precisamos aprender nisso a dominar o nosso imediatismo, a nossa impaciência, a ansiedade, que gera ansiedade, depressão, Quanto tempo será que Divaldo não levou para chegar ao ponto de espontaneamente criar essa obra e acolher essa criança que fez com que o Máscara de Ferros se modificasse? E então Abigail nos diz, espera, nós precisamos aprender a esperar, porque nem tudo acontece ao tempo que a gente quer. Muitas condições são necessárias para que o sucesso aconteça em algum empreendimento. E, na realidade, nós não devemos trabalhar para ou executar, fazer qualquer tipo de atividade benevolente, beneficente ou não para que a gente possa colher, para que a gente possa observar os resultados. A gente deve aprender a trabalhar pelo prazer de trabalhar e de servir. E saber que os resultados serão automáticos, mas que a gente não deve se prender a eles, porque isso seria ganhar alguma coisa em troca. Mas, ainda assim, vale a pena, né? Em nosso estágio, nós podemos ainda pensar dessa maneira. Mas, de qualquer forma, para que o bom resultado aconteça, muitas vezes são necessários vários itens que venham se unir, se juntar para que o resultado seja profíguo. O aqui agora, este momento é o momento mais importante da nossa evolução. Esse é o um momento único, nós precisamos então nos concentrar naquilo que estamos fazendo e fazê-lo da melhor forma possível. Se o resultado não é imediato, não importa. O amanhã pertence a Deus. E provavelmente será necessário que outros indivíduos, quem sabe, tenham que se aproximar de alguma forma para completar aquilo que falta, para que o projeto dê certo, para que haja uh, um sucesso naquilo, no planejamento que a gente fez. Então, a importância de saber esperar. Mas não é apenas esperar de dar o tempo ao tempo, que isso já por si é importante. É também esperar de esperançar. O que é que isso quer dizer? O esperançar, esperar, ter esperança. E antes de tudo, sentir no coração de que o nosso trabalho, o nosso esforço, nunca, nunca, nunca será improdutivo. Que sempre terá bons resultados. E, consequentemente, isso nos traz a esperança. A esperança de que amanhã será um dia melhor. A esperança de que ah, haja sucesso nos nossos empreendimentos, sejam eles materiais, mas principalmente os empreendimentos espirituais. Colocar as nossas esperanças na bondade, na justiça, na providência divina, sabendo de que essa justiça, esse amor que Deus tem, não é improdutivo. Mas sim é perfeito. E, consequentemente, como nós vimos antes, todo trabalho útil é sempre muito bem-vindo aos braços de Deus. Então, esperançar é criar os momentos de esperança. Continuar trabalhando sem a preocupação com resultados, mas saber que, apesar da gente não observar o resultado, que isso é o de menos, estamos trabalhando para que o bem aconteça. Nos colocarmos, assim, na posição de servidores, Servir a nós mesmos e servir a humanidade, seja a humanidade encarnada ou desencarnada. E à medida que nos despreocupamos com resultados, nós nos libertamos, porque não criamos ansiedades, expectativas, que muitas vezes nos, ah, nos deixam acabrunhados. Às vezes o resultado não é aquilo que a gente esperava, mas pode ser até melhor. Porque ainda talvez a gente não compreenda os resultados que Deus quer. Então, tudo isso precisa ser levado em conta. Por isso que a Abigail diz, espera. Mas espera não de braços cruzados. Espera trabalhando. Espera para criar esperanças e oportunidades cada vez melhores. Porque é o que nos cabe. E nesse momento é o momento mais importante para criar esse, essas oportunidades de evolução, tanto em nossa vida, como também naqueles que participam da nossa própria existência. Trabalho, união e tolerância... ...espera harmoniosa. Como alcançar essa harmonia? No livro dos Espíritos, na sua conclusão, item 7, nos diz o seguinte, Kardec. O terceiro efeito é o de estimular no homem a indulgência para com os defeitos alheios. Todavia, cumpre dizê-lo, o princípio egoísta e é tudo que dele decorre são o que há de mais tenaz no homem... E por conseguinte, de mais difícil, de desarraigar. Toda a gente faz voluntariamente sacrifícios, contanto que nada custem e de que nada se privem. Aliás, como muito bem estava dizendo uh, o nosso benfeitor Emmanuel na, na leitura inicial que foi lida, né? Quantos de nós desertamos do trabalho quando percebemos que pode nos custar alguma coisa? Tanto materialmente como do nosso próprio tempo. Né? Para a maioria dos homens, o dinheiro tem ainda irresistível atrativo, e bem poucos compreendem a palavra supérfluo, quando de suas, quando de suas pessoas se trata. Por isso mesmo, a abnegação da personalidade constitui sinal de grandíssimo progresso. O que é que aqui Allan Kardec, na conclusão, quer nos dizer? Que nós sempre estamos de olho na recompensa. Para que nada nos custe, tanto materialmente, como também no que diz respeito ao nosso próprio conforto. Mas quando a gente cria esperança, quando a gente precisa aprender a esperar, é justamente a gente abrir mão mesmo do resultado das nossas ações mais beneméritas. Não nos importa o resultado porque estamos nesse resultado ainda buscando uma recompensa e ainda existe ali um certo aspecto de egoísmo, é claro nós ainda não chegamos lá mas precisamos meditar sobre isso que o mais importante é o que estou fazendo fazê-lo da melhor forma possível porque isso vai gerar esperança de um bem-estar futuro mas não somente para mim para a humanidade como um todo desejar que o bom resultado não seja particular que o bom resultado seja para a comunidade como um todo então, quando eu pensar dessa maneira é porque não estou interessado egoisticamente em mim assim como as pessoas que abandonam o trabalho se afastam porque vai lhe custar alguma coisa do seu bolso ou do seu tempo trabalhar e esperar pelo simples prazer de servir. E, finalmente, perdoa. Porque o perdão, o perdão na sua máxima expressão, assim como Jesus nos solicita amar os nossos inimigos. Amar os nossos inimigos é perdoar-lhes o mal que, eventualmente, eles não façam isso não quer dizer esquecer mas se é retribuir o mal com o bem lembrando da, do pedido que Jesus fez ao pai no momento da da sua entrega da entrega do seu corpo físico na cruz pai perdoa-lhes porque não sabe o que fazem compreender o erro que alguém comete contra nós pela sua ignorância. Isso é o começo do perdão. Porque o perdão realmente sentido, ou seja, o perdão das ofensas em todos os, o seu máximo aspecto, é, na realidade, o verdadeiro amor. Quando não nos importamos mais com aquilo que nos acontece mas nos importamos mais com aquilo que acontece ao nosso semelhante, que em virtude dos seus erros se prejudica e cria para si séculos de sofrimento. Que Certamente era o que Jesus estava sentindo naquele momento. Pai, esse pessoal que está fazendo isso comigo está criando para si mesmo um abismo tão grande que levará séculos para que eles possam resgatar tudo isso. Então, não leve tanto em conta, Pai, porque eles não sabem, são ignorantes. Mas nós não somos tão ignorantes assim. E o perdão, assim como o amor, ele é também Meio e fim. Tem um livro, uma obra de Alberto Almeida, muito, muito interessante. Esse livro se chama O Perdão como Caminho e o Caminho como Perdão. Busquem, leiam, estudem. É uma obra muito interessante para nos mostrar que é exercitando o perdão que a gente vai pouco a pouco desenvolvendo e descobrindo o caminho do perdão. Ele é, ao mesmo tempo, caminho e instrumento. Porque ele brota do amor sincero, do amor verdadeiro, assim como o amor basta para si mesmo. Assim é o perdão. E com isso, a nossa Abigail, ela fecha todo esse, esse ciclo de evolução na realidade terminando do mesmo jeito que se começa, amando, aprendendo a amar, até chegar aquilo que o amor realmente nos solicita como sendo talvez o máximo, que é perdoar e amar os nossos próprios inimigos. E nós vamos aprender isso conosco mesmo, à medida em que nós nos conhecemos nós vamos perceber que os nossos verdadeiros inimigos são, são os nossos sentimentos. E vamos, então, começar a nos despir, inclusive, das culpas que nós carregamos, por quê? Porque queremos nos amar. Queremos nos amar para que a gente possa conquistar e ter algo para poder oferecer. Eu só vou amar o meu semelhante a partir do momento em que eu me amo. Eu só vou perdoar o meu semelhante a partir do momento em que eu me perdoo. Não que eu esqueça os meus erros, porque eles vão me servir como lição. Mas não carregar a culpa deles, e sim trabalhar para que eu possa me aperfeiçoar. Isso é amor que eu tenho por mim mesmo. E à medida em que eu desenvolver isso... Vou me capacitando cada vez mais a amar o meu semelhante, porque vou enxergar no meu semelhante a mim mesmo. Assim como Jesus via em todas as pessoas a ele mesmo, sem condenar, mas se enxergando que na, no futuro, mais ou menos próximos, todos nós seríamos iguais a ele. Ele nunca condenou os erros de qualquer de um dos seus companheiros. Resgatou Saulo, enquanto o Saulo perseguia os cristãos, com muito ódio, ele enxergava no Saulo o Paulo que haveria de disseminar o cristianismo pelo mundo todo. Ele não viu em Pedro, Aquele que o renegou por três vezes na noite em que ele foi preso. Ele viu em Pedro o comandante da casa do caminho e que seria o esteio, que seria o equilíbrio entre as disputas de todos os próprios apóstolos mesmos. Ele seria o equilíbrio de todos. Ele enxergava o pastor que iria apacentar as suas ovelhas. E é isso que pede a Pedro. Ele não o condena. Por quê? Porque ele, o próprio Cristo, está vendo em cada um de nós o Cristo que nós seremos um dia. Muito obrigado pela paciência, queridos amigos. Que a paz de Jesus esteja com todos. Muito bom, Mauro. Muito bom. Bastante material para a nossa reflexão, né? São, são temas e palavras e apontamentos que nos tocam bastante o coração e certeza que cada um dos que estavam conectados com a gente aqui também foram, oh, deve estar refletindo bastante né, no convite aí que tu, que tu me apresentou, muito obrigado, tá, meu irmão. Silvio, Cláudio, algum comentário? Não, não, só agradecer ao Mauro. Silvio, quer falar? Silvio, o microfone está aberto aí agora. Não, só agradecer, né? Agradecer pelas, mais esse momento de, de aprendizagem, de, de harmonia, de paz. Muito obrigado. Ah, eu quero agradecer também ao Luiz, porque foi ele que sugeriu esse tema. <risos> Muito bom. muito bom, obrigado, Luiz. Eu que, eu que agradeço por, pelo que brotou dele aí, que tu nos ofereceu. Pra... Foi muito especial, amor. Muito obrigado. tá? As... Pessoal agradecendo aí também né? nas redes sociais. A Solana, Denise. Que Olha, Denise, está aí. É. Tá. Muito bom, Denise. Bom ver você por aqui. Pessoal agradecendo também as reflexões, nossa. Mauro, queria te convidar então para proferir a prece de encerramento. Da gente só volta depois da tua prece para fazer um tchauzinho para o pessoal, tá bom? Querido amigo Jesus, queridos benfeitores espirituais, hoje particularmente gostaria de me dirigir também ao apóstolo Paulo, que tanto nos ensinou e a nossa irmã Abigail Espíritos que não sequer imaginamos qual seja o seu estágio evolutivo Mas assim como tantas outras vezes nos permitiram analisar as suas lições que certamente pouco a pouco vão nos despertando para que o Cristo possa nos esclarecer. E particularmente nesses dias em que a humanidade toda... está se preparando para festejar o Natal... claro, uma data simbólica, mas não importa. Festejar a vinda do nosso Mestre, do Governador do Planeta ao nosso convívio nos trazendo as lições do evangelho que devem pouco a pouco desabrochar em nossos corações e nossas almas nós te pedimos mestre ajuda-nos a fazer com que haja também um natal por pequeno que seja em nossos espíritos renascer de novo nascer algo de um pouco mais útil em cada um de nós que brilhe aquela estrela de Belém em nossos sentimentos e faça luz em nosso interior para que possamos te sentir e te ver um pouco mais. Obrigado por ter nos legado o evangelho que nos esclarece a cada dia. Mas assim como o teu apóstolo nos exortou num determinado momento, desperta-nos. Ajuda-nos a despertar entre os mortos. Muito obrigado. E que a tua paz esteja sempre conosco. Que assim seja. Muito obrigado, Mauro. E uma excelente semana a todos. Valeu, um abraço. Fiquem com Deus. Até a tchau, gente. Tchau a todos. Tchau, tchau, tchau. pessoal. Tchau, boa noite, boa semana. Boa semana.